Quando é que desistimos da graça de Deus? Alguém sendo salvo pode viver sem contar com a graça de Deus? O que caracteriza uma pessoa cristã que desistiu da graça de Deus? Antes de continuar, deixa eu te pedir um grande favor. Apoie o trabalho de quem está oferecendo conteúdo para edificação da sua vida. E como você pode fazer isso? Curtindo agora, compartilhando nos grupos WhatsApp o que você está assistindo. Quando é que desistimos da graça de Deus? A gente desiste da graça de Deus quando assumimos o controle de todas as nossas atitudes. Aliás, desistimos da graça de Deus com muita facilidade e nem nos damos conta disso. Olha agora, por exemplo, a sua agenda. Qual dos compromissos estão dependendo da graça de Deus? A graça de Deus é para redenção e provisão e santificação. Na sua agenda, agora, que tema da salvação está bem definido? O comportamento de gente salva por Cristo é diferente em muitos aspectos. Um deles é a forma como lidamos com a vida, Deixamos de priorizar o prolongar a vida e desfrutar esse prolongamento da melhor forma possível para experimentar a entrega total ao mandato de Deus aos seus filhos, anunciar que Cristo deseja reconciliar-se com todos os seres humanos e que isso agora é possível por conta do seu sacrifício. Na sua agenda agora, consta a graça como meio da sua provisão? Você confia que o Senhor mantém a promessa de que nenhum dos seus filhos, que estão cumprindo o mandato missionário, de anunciar que Cristo está reconciliando o mundo com Deus, passará por aflição contínua, sem livramento? Se sim, por que ainda bate o desespero? Na sua agenda agora consta algo como. algo sobre santificação? Ok, ok. Muita gente trabalha a ideia que a santificação é um trabalho de mão única, um serviço que a gente faz sozinho. Mas, na verdade, é um trabalho comunitário. Estão envolvidos nesse projeto a trindade, você e a igreja local. A santificação não é uma busca solitária com a finalidade de agradar a Deus. Tipo, vou agradar a Deus porque aí ele faz os meus corres e resolve os meus B.O.s. Não, não. É uma busca comunitária. É em torno do bem comum, ou seja, a igreja do Cristo. Você desiste da graça e se torna um desgraçado de Deus quando, na prática, você assume o controle por suas decisões. Não entende a profundidade do que significa novo nascimento quando vai em busca do sustento para sua vida, desconsiderando a comunidade. E, finalmente, você se torna um desgraçado quando acha que a santificação é uma obra solitária e de responsabilidade unicamente individual. Mas vem cá, alguém sendo salvo por Cristo pode viver sem contar com a graça de Deus? Será? Viver até pode, mas não deveria, mas como na prática nos comportamos assim? Como? Na prática, a gente diz que vivemos debaixo da graça. Mas, e na prática? De novo, dê uma olhada na sua semana até aqui. Vamos lá, vamos fazer uma alta análise, Veja com os olhos, ou com o espírito, o ânimo de quem está diante do Cordeiro, diante dele agora, prestando contas. Ao olhar os seus feitos, aquilo que você fez, planejou, as suas conquistas, as ações... Diga com franqueza, foi você ou o Cordeiro de Deus que recebeu a glória? Quando você se levanta, isso, quando você se levanta cedo para poder fazer os seus corres e resolver os seus B.O.s, você se levanta para quem? Levanta para quê? Quem é o Senhor adorado no final do dia? Quem recebe a glória? Deixa eu facilitar o um raciocínio aqui para você. Quando você não conquista algo, não recebe aquele prêmio, não é satisfeito em algo é, fica aborrecido, quem é que murmura, quem é que sofre, quem é que fica emburrado? Falamos o tempo todo sobre graça de Deus para a salvação, mas esquecemos ou não levamos a sério a graça para toda a ação que fazemos, vou tentar aqui ser um pouco mais claro, sua vida não é mais sua, sua agenda não é mais sua, seus desejos não são só seus, você tem o um Senhor, e você tem uma comunidade, você tem uma igreja, ou pelo menos, diz que tem né. Sendo assim, diante que eu te disse agora, a sua agenda deve estar submissa ao Senhor, isso é viver debaixo da graça de Deus, se não está, você simplesmente está de, deixando de lado a graça e assumindo o risco da decepção ou glória, a glória fumacenta e pobre, da conquista pelo mérito próprio, graça não é contrária ao trabalho, graça é contrária ao mérito, o esforço não afasta a graça, vamos deixar isso bem claro, explico isso em outro vídeo se você quiser, aliás, deixe aqui nos comentários agora, se você o que, que você entende por mérito, o que, que você entende por mérito, vamos, vamos conversar sobre isso, eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre mérito, põe agora aí nos comentários, o que caracteriza, então, agora, uma pessoa que desistiu da graça de Deus e se tornou um desgraçado? <risos> Há muitas características, contudo, a que me chama mais atenção é a insubmissão. Há uma ordem clara no Novo Testamento, amarmos uns aos outros como Ele nos amou. O texto bíblico está cheio de referências a isso no Novo Testamento. Você vai encontrar isso na fala de Jesus nos Evangelhos, você vai ver isso repercutindo na boca de Paulo, você vai ver isso repercutindo na boca de João, de Pedro, do autor de Hebreus, você vai ver isso na boca de Tiago, você vai ver na boca de todo mundo. Eu espero que na sua também. Quando eu me preocupo excessivamente como vou encher o meu estômago, eu estou dizendo a Deus que Ele é incapaz. Deus... Para que tá feio, né Deus? Você não tá dando conta, deixa que eu assumo. Que Deus é incapaz de me prover. Há também outra coisa que eu gostaria de destacar, a busca. Qual é essa outra característica? A busca por saciar com as suas próprias mãos o desejo incontrolável de ser satisfeito o tempo todo. A busca do santo graal da felicidade, a fonte eterna de todos os desejos realizados, ou a lâmpada mágica de Aladim. Esquecemos que estamos num ambiente que só não está pior por conta da misericórdia e do amor de Deus pela gente caída, porque se Ele estivesse, ou se Ele tivesse nos entregue a nossa própria sorte, estaríamos destruídos. A busca constante da alegria eterna é a tal da cortina de fumaça, false flag que o satanás pôs para nos distrair do nosso objetivo central, que é anunciar que Cristo está reconciliando o mundo consigo e com o Pai por meio do sacrifício da cruz. Nós precisamos levar as pessoas a entenderem que este é o projeto de Deus, mas às vezes a gente se comporta como as pessoas mais desesperadas. Qual a saída então? Reconsidere urgentemente não ter mais planos. Há alguns anos eu li uma história que me impactou bastante, a história de um líder de uma comunidade cristã na África. Bom, ele decidiu não ter mais planos nem projetos. Ele entrou então no seu quarto e disse que só sairia dali quando o Senhor lhe dissesse quais os passos seguintes a tomar. Este também ainda é o meu desejo. Por isso, o tempo todo estou me perguntando a mim mesmo: o que estou fazendo? O que que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Inclusive esse vídeo? O que eu estou gravando agora? Ele, ele atende uma demanda que Jesus espera que eu resolva esse, esse projeto, esse canal no YouTube, cumpre algum propósito para Jesus? Porque se eu não estiver preocupado com isso, eu vou estar preocupado em realizar os meus desejos. E a minha preocupação é realizar os desejos do meu Senhor. Eu decidi viver na dependência do Senhor. Custa caro? Custa. É gostoso 100% do tempo? Não, mas não mesmo. Tem as suas vantagens? Tem. E qual é a maior? A maior é ser encontrado fiel. Não seja um desgraçado. Submeta-se à graça de Deus.